Fala galera, tudo bem com vocês, Anderson Santos aqui do Dicas Cartola e hoje trazendo um vídeo de dicas para a sexta rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco, o Fantasy Game de Ligas de Tiro Curto, para você que não conhece o Rei do Pitaco tem uma, uma série de links aqui embaixo na descrição do vídeo ensinando como jogar o Rei do Pitaco, como baixar o aplicativo do Rei do Pitaco, como que você pode ganhar um crédito, um bônus de 10 reais para você poder utilizar no Rei do Pitaco e outras coisas mais, também tem um link no nosso grupo do Telegram, onde a gente passa algumas dicas, algumas informações a gente troca ideia com todos os nossos seguidores através lá do nosso grupo. Então, vamos lá para o nosso vídeo de dicas para essa sexta rodada dos estaduais dentro do campeonato dentro do Rede Pitaco. Lembrando sempre que nós ainda não temos os jogos do Campeonato Paulista disponíveis apenas por enquanto, apenas Corinthians e Mirassol. Qualquer novidade, a gente já falando ao longo do dia nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, segue lá. O link também tá aqui na descrição do nosso vídeo. Então vamos lá para as dicas da sexta rodada dos estaduais dentro do pitaco bem deixa eu pegar aqui minhas anotações vamos começar então gente vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente tem feito nas últimas nos últimos vídeos e dicas aqui do nosso canal Primeiro a gente faz uma rápida análise sobre os jogos da rodada, esses próximos jogos estão disponíveis dentro do de Pitaco e depois a gente vai passar ali um a um jogadores para você poder escalar numa liga dobronada e também numa liga de tiro curto grande. Tá? Então nosso vídeo é dividido em três partes, se você quiser arrastar esse vídeo só para ver a parte de liga grande, você arrasta na barrinha aqui embaixo, só dicas para dobronada também tem aqui embaixo, ou então se você quer acompanhar todo o vídeo que eu sempre recomendo para você pegar todas as partes, é só continuar. Assistindo aqui a partir dessa parte, tá? É, vamos lá então, gente. Deixa eu abrir aqui os jogos da rodada para a gente fazer uma análise dessa rodada aí. É, não tem todos os jogos disponíveis, mas tem alguns jogos bem interessantes para a gente ficar de olho. Lembrando sempre que o mercado do Rio do Pitaco fecha nesta terça-feira às 17h50, às 10 para 6 da tarde, é, então tem pouquíssimo tempo aí para a gente escalar nosso time, para a gente conseguir estudar, porque tem jogos disponíveis até na quinta-feira, então pode acontecer a gente saber as prováveis escalações de Grêmio e São José apenas na quinta-feira. Tá, então vamos lá, então começar aqui pelo primeiro jogo aqui, o jogo das 18 horas dessa terça-feira, Boa Vista e Fluminense. O Boa Vista tem uma campanha muito irregular, é a equipe que menos finaliza por jogo, a equipe que menos faz desarmes é, no campeonato carioca, é a equipe que tem menos posse de bola, então é uma equipe muito frágil, muito frágil mesmo. Para quem pôde acompanhar em alguns jogos do Campeonato Carioca viu que o desempenho da equipe é muito abaixo de esperado. E o Fluminense vem evoluindo jogo após jogo. Né? Ele começou mal o Campeonato Carioca, mas está evoluindo. Os jovens, os garotos da base do Fluminense têm jogado, tão, têm jogado bem. O único jogo que o Fluminense não teve superioridade dos principais scouts é, no Campeonato Carioca foi contra o Flamengo. Né? O Flamengo como é, que é o principal time do futebol carioca atual campeão brasileiro então é um time que tem um plantel ali mais reforçado e o Fluminense só não teve superioridade numérica Contra seus, seus adversários do Campeonato Carioca, dos principais scouts contra o Flamengo. E foi muito bem. É, Nos jogos sempre teve mais posse de bola. O time tem melhorado muito, muito. E já, tem, já vem de dois SG seguidos. Um contra o Flamengo, no Fla-Flu. E outro contra o Bangu. Nesse jogo aqui eu vejo que o Fluminense é favorito, sim, a marcar gols e também segurar a SG. É um jogo bem interessante, até porque o Boa Vista é uma equipe que tem oscilado bastante e é uma das equipes que eu vejo que vai lutar para não ser rebaixado no campeonato carioca Vasco e Macaé, Macaé é o lanterna do campeonato carioca tem apenas um gol marcado em cinco jogos esse gol foi marcado de pênalti é uma equipe que tem muita dificuldade para criar oportunidade de gol né então lanterna apenas um gol um gol de pênalti então aqui você já vê que o Vasco tem uma leve vantagem para segurar SG nessa rodada. E também tem uma observação aqui como a Kayak é a equipe que mais comete faltas no Campeonato Carioca. E aí eu vou explicar o porquê que eu levantei esse ponto aqui para trazer para vocês. É, o Vasco, a tendência aqui é que continue com jovens em campo. Então vai continuar com o MT, vai continuar com o Gabriel Peck, vai continuar com outros jogadores ali que são alvo da marcação do time adversário, eles sofrem bastante falta. Então o Vasco acho que vai investir muito nesses jovens, né, que são garotos habilidosos, garotos ali com muita técnica, então tem o Gabriel Peck, tem o Caio Tenório também que pode jogar, né, e o João Laranjeira também que é um cara interessante pra gente poder ficar de olho. E o Vasco é o único time grande do Rio de Janeiro que ainda não venceu e levou gols em todos os jogos. É, trouxe esses principais pontos aqui, mas para ilustrar mais ou menos para vocês, que eu vejo que o Vasco é favorito nesse jogo contra o Macaé. O Macaé é uma equipe muito frágil, como eu comentei para vocês. É, e eu vejo que o Vasco é favorito contra esse jogo aí, contra o Macaé. Para segurar esse G e também para marcar gols. Eu acho que o Vasco é favorito para vencer e segurar SG G. Tendo em vista que o adversário é muito frágil, muito frágil mesmo, e tem muita dificuldade para criar oportunidade de gol. Então, eu acho que o Vasco é favorito nesse jogo contra o Lanterna Macaé todo mundo tá passando o carro em cima do Macaé nesse campeonato carioca o clássico né Botafogo e Vasco da Gama Botafogo e Flamengo é, nessa próxima quarta-feira às 9 e 35 da noite o Botafogo é o único invicto no campeonato carioca junto com Madureira e o volta redonda né os três times invictos ainda não perderam nesse campeonato carioca tem a melhor defesa e tem um ataque que é, tem um aproveitamento muito baixo em finalizações, né? O Botafogo, ele, ele, ele levou apenas um gol no Campeonato Carioca, que foi no Clássico contra o Vasco da Gama, nos outros jogos aí passou em branco, é, SG's conquistados, inclusive teve gente que escalou a zaga do Botafogo, que se deu muito bem no Rede Pitaco, eu, se não me engano, acho que coloquei também em um dos meus times na Liga de um Real uma zaga do Botafogo e acabei me dando bem. O Botafogo conseguiu segurar a SG, aliás, foi um jogo, acho que o Jonathan, lateral direito, pontuou bem, né? Mesmo sem SG, ele fez mais de 10 pontos aí, Com falta sofrida, com desarme, por aí vai é... O Botafogo ele tem um aproveitamento muito baixo em finalização É um dos times que mais cria chance de gol Mas tem um aproveitamento muito baixo no Campeonato Carioca A pontaria do Botafogo é muito ruim muito ruim mesmo e aí vai pegar o Flamengo que cara disparado o melhor time do Campeonato Carioca né é, aos poucos ainda vai colocando seus principais titulares para poder jogar na rodada passada já entraram o Vitinho já entrou o Pedro já entrou o Léo Pereira você viu que esse time já começou a se encorpar um pouquinho mais e aí você vai ver os scouts ali do time o time começou a produzir mais ainda só com esses três jogadores é, eu vejo que o Flamengo é favorito com esse clássico contra o Botafogo, né? O Botafogo que fez um clássico ok contra o Vasco da Gama, não dava para gente esperar muita coisa num clássico de duas equipes que estão sendo montadas principalmente visando a Série B, né? Então sabe, esse Campeonato Carioca, Copa do Brasil é muito mais para treinar a equipe, para entrosar, para conhecer os jogadores. E o Flamengo, cara, você vê que o Flamengo ali mesmo com o time de juniores, é, vem jogando bem, vem nadando, entre aspas, de braçada no Campeonato Carioca e aí você vê que esse time só com, só com as entradas de Pedro Vitinho e Leo Pereira já deu um up é, e aí eu vejo que contra o Botafogo é favorito também a vencer essa partida é, o Clássico Carioca é, aí vamos pro Campeonato Gaúcho né? Internacional e Caxias é, é um jogo bem interessante esse jogo aqui cara o Caxias é o segundo colocado é o único invicto do Campeonato Gaúcho junto com o Grêmio mas o Caxias ele venceu as equipes ali que estão na metade da tabela para a parte de baixo, né? Então é uma equipe que cuidado ali na hora, a gente, na hora da gente analisar né, esse jogo Caxias é Internacional. O Caxias é tá a segunda melhor defesa do Campeonato Gaúcho, né? Três gols sofridos em quatro jogos é, e é um time que tem um, um sistema de marcação bem interessante, ele mescla bastante. Às vezes ele marca todo no campo de defesa, ele recua todo no campo de defesa, e em alguns momentos ele sobe a marcação, marcando a saída de bola lá em cima, e ele consegue fazer alguns desarmes no campo de ataque. Então, tomar cuidado ali, até porque o Internacional no último, na última rodada não fez uma boa apresentação. A gente esperava muito desse Inter, na estreia do Juan Carlos Amires, no comando do time, mas foi um time muito burocrático. Uma equipe que fez um gol numa jogada ali, não tão trabalhada, né, um cruzamento na área que o Marcos Guilherme aproveitou, cruzamento que passou por toda a área, é, e o Inter criou oportunidade de gol, mas achei que foi bem pobre, bem pobre mesmo, Eu esperava muito mais é, do time do Inter, vários jogadores ali que a gente escalou no Rei do Pitaco não desempenharam tão bem quanto a gente esperava. É, e vai pegar um adversário que é mais cascudinho, acho que não vai ser um jogo tão fácil não. É, a maioria dos gols do Caxias são de bola parada, que é um item aí que a gente viu é, que o Internacional tem dificuldade é, no Campeonato Gaúcho e também no Campeonato Brasileiro também sofreu um pouco com isso. E agora a gente vai falar um pouquinho do Inter, né? já tem dois SG's no Campeonato Gaúcho, um contra o Juventude, num clássico, aliás um clássico muito movimentado, que o Juventude criou diversas oportunidades de gol, deu muito trabalho para o sistema defensivo do Inter, e o outro SG contra o Lanterna Novo Hamburgo, então... Esse, esse SG não conta muito. O um SG que eu olho ali com, com bons olhos foi com esse contra o juventude, porque o juventude criou muitas oportunidades de gol. E o time venceu jogando mal contra o Homburgo, que nem eu falei, tá? Informação. Mas o internacional também levou muitos gols no Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, né? Então, é um, é um sistema defensivo que não dá para confiar tanto. E o ofensivo ali tá bem, tá bem, tá marcando gols em todos os jogos, né? Então o Inter é a favorita a marcar gols, mas SG SG tem um pé um pouco atrás ali, até porque o novo, o Caxias é um time que tem uma jogada de bola parada bem interessante. Juventude Grêmio, o clássico, né? O Juventude tá mal no Campeonato Gaúcho, tá se preparando principalmente a Série A, depois que perdeu vários jogadores, inclusive o Breno Lopes, que tá no Palmeiras, o Renato Cajá, que tá no Ferroviário e tá jogando bem. Então, você vê ali que Juventude Grêmio é um clássico que eu vejo que vai ser bem disputado. Bem disputado mesmo. A única vitória do Juventude foi contra o Lanterna, no Hamburgo. É, são três derrotas e uma vitória até o momento no Campeonato Gaúcho. É um time que tem uma bola parada muito perigosa, muito perigosa, levou muito perigo, principalmente o jogo contra o Internacional, para você que não assistiu o jogo. Então não viu nem os melhores momentos. Aconselho você, depois desse vídeo, aqui assistir para você entender e conhecer até um pouquinho mais os pontos fortes e fracos desse Juventude, mesmo ali no VTzinho de 5 minutos, você consegue ver alguns os lances capitais ali para você entender melhor como que essa equipe joga é uma equipe perigosa principalmente no, no, no ponta direita agora que me fugiu o nome é um cara bem interessante também habilidoso vai para cima num contra um cria muitas dificuldades sistema defensivo da equipe adversária já o grêmio o grêmio vem evoluindo muito nessa temporada principalmente depois da final da copa do brasil contra o palmeiras é, na qual foi derrotado, né? É, perdeu o título e a partir dali o time virou a chave. Né? Na, Copa do, na Copa Libertadores jogou bem, fez 6x1, a uma equipe que me chamou muita atenção porque fez gol e continua indo para cima. E no Campeonato Gaúcho, mesmo com os Jovens, vem jogando bem. E os Jovens têm correspondido muito bem. Aí tem não só o Ferreirinha, que é o mais conhecido, mas tem o Wanderson, tem o atacante agora, o Guilherme Azevedo, também, que tem jogado bem. Tem outros jovens também que tem desempenhado muito bem dentro do Rio do Pitaco, no Campeonato Gaúcho, dos estaduais. Então, um time que tem jogado muito bem, é, apenas três gols sofridos em cinco jogos. Então, um número bem interessante para um time que está bem reserva, muitos jovens em campo. Tem o segundo melhor ataque do Campeonato Gaúcho e tem um detalhezinho aqui. É, dos 10 gols marcados pelo Grêmio no Campeonato Gaúcho, 3 foram de pênalti e os 3 cobrados por 3 jogadores diferentes, então você vê que o Grêmio não tem um batedor oficial de pênalti ainda né, nesse time com os jovens, essa equipe mesclada do Grêmio mas você vê que tem é bem diversificado, então já tem gente perguntando quem bate pênalti no Grêmio, Para mim aí também no Twitter, também no, no Instagram, a gente responde, cara, de, não tem ainda um batedor oficial, a gente sabe que é o Lucas Silva, mas como o Grêmio tá jogando com a equipe mesclada, com jovens, muitos jovens em campo, é, eles estão se revezando, então não dá pra gente saber aí quem que é o batedor oficial de pênaltis do Grêmio, pode ser o Lucas Silva, é, pode ser o Guilherme Azevedo e pode ser o outro garoto, garoto também que agora me fugiu o nome, o Lucas alguma coisinha, que agora peço desculpas que eu não lembro. E aí, o último jogo que o Campeonato Paulista, né? Pareceu um jogo aí de última hora no Rei do Pitaco, Mirassol e Corinthians. Uma equipe que tem desempenhos bem parecidos dentro do Campeonato Paulista, mas o que me surpreende mais é o Mirassol, porque é uma equipe de Série C do Campeonato Paulista e tem dado trabalho para os grandes dentro do Campeonato. É, para quem acompanhou é, Mirassol e Red Bull Bragantino dentro da Copa do Brasil, Viu que o Mirassol deu muitas criou muitas dificuldades para o Red Bull Bragantino e o Bragantino só se classificou próxima fase do da Copa do Brasil porque empatou porque estava perdendo e só se classificou com a base do empate. Aí ficou mais difícil para o Mirassol que tinha que fazer dois gols. É, dois gols, não tinha que desempatar o jogo para poder avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. E estava um jogo bem disputado, um jogo bem legal para a gente poder. Para quem assistiu, viu que foi um jogo bem legal, bem movimentado de, dos dois lados. É, eu vejo que vai ser um jogo bem equilibrado um jogo para empate, difícil apontar um favorito a vitória é, para esse jogo até porque o Corinthians perdeu o Matheus Vital né, o principal jogador da equipe que mais finaliza, mais cria chance de gol para a equipe que mais dá passe para finalização e o Corinthians perdeu esse jogador que estava em alta então acho que o Corinthians perde muito até porque o Casares está em baixa e o Otero praticamente não é um cara que cria jogadas, é um cara da bola parada ele só faz isso, só chutar só chuta pro gol e bate falta é isso, o Otero é isso, dentro do de que equipe do Corinthians. É, então eu vejo que vai ser um jogo bem equilibrado, difícil se apontar um favoritismo para qualquer um dos dois lados. O Mirassol é o segundo time que mais finaliza para gol. Tem esse detalhe aqui que chama bastante atenção, é, não é Palmeiras, não é Corinthians, não é São Paulo, não é Santos ou Mirassol, é o time que mais finaliza para gol dentro do Campeonato Paulista, é, e eu vejo que vai ser um jogo bem equilibrado, difícil você apontar é, um favorito nesses dois lados aí é, do Campeonato Paulista. Então aqui gente, aqui é uma rápida análise que eu fiz aqui dos jogos disponíveis dentro do Rei do Pitaco, Agora a gente vai dar dicas aqui é, para você poder escalar numa liga dobronada dentro do Rio do Pitaco. Algumas boas opções para você poder escalar e ganhar uma graninha ali. Lembrando sempre que dobronada você não precisa fazer a maior pontuação. Você só precisa estar ali na metade da tabela para cima que você ganha o mesmo a mesma quantidade de dinheiro que o primeiro colocado dessa sala. Então, se você está em primeiro ou vigésimo terceiro, vocês vão ganhar o mesmo valor, o mesmo valor é, daquilo que foi investido. Se você investiu 5, você vai ganhar 10. Inclusive, a gente tem um vídeo explicando como que funcionam as salas dentro do Rio do Pitaco. É muito interessante, convido todos vocês a assistirem aí depois desse vídeo aqui, para vocês aprenderem como jogar em cada sala dentro do Rio do Pitaco e qual a estratégia levar, é, utilizar dentro dessas salas. É, vamos lá então, como aqui, dar uma, uma, algumas dicas aqui para vocês, aí, dentro de uma sala dobronada do Rei do Pitaco, que é muito parecido com uma liga clássica do Cartola para quem joga Cartola. Goleiro, temos o Breno, goleiro do Grêmio. Tem nossa, ele está jogando muito, está jogando muito. Na última rodada, ele fez, se não me engano, cinco defesas simples, fechou o gol. É, era para o Grêmio ter empatado, então ter até perdido o jogo, mas ele fechou o gol. Goleiro bem seguro, que tem chamado muita atenção dentro do Campeonato Gaúcho. É, o Grêmio que está procurando um goleiro para substituir o Vanderlei e o Paulo Vitor, mas o Breno tem se destacado muito bem, né? então ele fez duas defesas contra o Novo Hamburgo, seis defesas, se não me engano, aqui é, contra o São José, então um goleiro que tem jogado muito bem, muito bem no Campeonato Gaúcho, é um goleiro que mesmo sem SG, ele tá conseguindo pontuar, mesmo se ele não conseguiu SG, ele tá pontuando muito bem com defesa simples. Significa que a bola tá chegando no, no gol do Grêmio, então isso é bom pra gente que joga Fantasy Game, que o goleiro vai pontuando ali, mas sempre somando pontinhos. É, temos o Lucão do Vasco, que é um goleiro mais pra, pra SG mesmo, tá? Mais pra SG. O Macaé é um dos piores times do campeonato carioca, é, tem um aproveitamento e finalização muito ruim, muito ruim, mas finaliza pra gol. E o Lucão pode ser uma opção interessante ali, pensando em SG. É, e outro goleiro interessante que eu vejo para para uma liga dobronada é o Marcos Felipe, goleiro do Fluminense. Eu acho que é uma ótima opção também para essa rodada um goleiro seguro está ali sempre fazendo defesa simples todo jogo, também tem pontuado com falta simples, né falta sofrida, é... não é uma novidade, mas é um goleiro que está pontuando sempre, todos os jogos aí com falta sofrida, para quem lembra dele no Cartola, no... também no Rede Pitaco na temporada passada, ele pontuava também com falta sofrida, ali sempre em jogadas de bola parada, é... é um goleiro que sofre muito contato, então pode ser um jogo goleiro interessante para essa rodada, contra o Boa Vista, repito, uma equipe que, também vai muito mal na parte da finalização dentro do Campeonato Carioca. Eu separei esses três nomes aqui de goleiros, eu vejo que são bem interessantes para uma liga dobronada dentro dessa rodada do Rei do Pitá. Aí laterais, para uma dobronada, temos nomes interessantes aqui que podem ser aplicados em qualquer tipo de liga, qualquer tipo de liga. Temos o Mateuzinho do Flamengo, 6 assistências para finalização do Campeonato Carioca, 2 assistências para gol, 4 desarmes por jogo, ele tá, quatro desarmes por jogo, um cara que está atuando muito, está indo muito bem é, dentro desse Campeonato Carioca, para mim um dos grandes destaques desse campeonato, é uma boa opção para lateral. Aí tem o Igor Julião, lateral do Fluminense, ele não aparece como provável aqui, porque ele virou dúvida. Porque o, o Calegari pode voltar nessa rodada, mas o Diego Julião tem jogado muito bem. É, na primeira rodada, se não me engano, dentro da de rede de Pitaco, ele deu, fez gol contra o clássico, contra o Flamengo. Né? Ele deu assistência no outro jogo. Ele tem jogado muito bem do Fluminense, muito ofensivo, né? então tem participado de jogadas de ataque do Fluminense. Pode ser uma boa opção para uma liga dobronada. Tem também o Danilo Barcelos, do lateral do Fluminense, outro lateral do Fluminense, que é uma boa porque ele tem sido o cara da bola parada, bola parada lateral, escanteio, então ele tem cobrado, pode ser uma opção interessante, até porque alguns titulares do Fluminense a tendência aqui é que voltem é, para essa rodada do Campeonato Carioca, até para ganhar ritmo, para ganhar tempo de jogo então são jogadores ali interessantes para essa rodada, o Caligari também caso ele apareça é, ele surge também como uma boa opção para quem nem vai dele no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro era um cara que teve uma média aí quando ele estava em alta, né? quando ele estava com fôlego, entre aspas ele tinha uma média de 4 desarmes por jogo no Campeonato Brasileiro, depois ele caiu bastante uma média de 1 um desarme por jogo, mas eu vejo que foi muito pela sequência de jogos que ele teve uma sequência muito alta e também ele se lesionou mas é, os laterais do Flamengo são uma, uma boa para essa rodada tem outros do, tem outro nome aqui bem interessante que é o Rodinei Rodinei lateral do Inter cara ele tá muito ofensivo muito ofensivo participando das jogadas de construção de ataque do Internacional é, tem quatro tem quatro assistências para finalizar tem duas assistências para gol quatro assistências para finalização, tem cruzado bem, aproveitamento ele em cruzamento está muito bom, e ele tem aproveitado bastante essas oportunidades nesse início de campeonato, campeonato estaduais, então o Rodinei pode ser uma boa opção, tem um jogo favorável para ele, contra o Caxias, é, eu acho que o Caxias ele cede bastante espaço no lado de esquerdo de zaga e o Rodinei tem aproveitado muito bem esses espaços que os adversários estão é, oferecendo para ele. Inclusive, ele tem duas assistências numa rodada do Campeonato Gaúcho, porque ele teve muito espaço para ir para o campo de ataque. Então, o Rodinei aparece sim com uma boa opção para lateral nessa rodada. Eu vou colocar aqui na prévia dos meus times, de uma dobronada. Rodinei e Mateuzinho, dois laterais bem ofensivos aí, pensando em scouts, né, bem mais ofensivos, além de SG nessa rodada, e desarme também. O Wanderson também aparece com uma boa opção, tá, ele aparece também, acabei esquecendo de falar dele aqui, mas aparece com uma boa opção também, mas ele tem um clássico, um clássico regional contra o Juventude, que eu vejo que não vai ser tão fácil, não consigo ver tanto favoritismo em SG do Grêmio, porque é um clássico que o Juventude cresce e sempre dá trabalho pro Grêmio. No ano passado teve a Copa do Brasil, o Juventude não conseguiu fazer gols contra o Grêmio, até porque tinha uma série de jogadores que não podiam jogar na Copa do Brasil, porque jogaram em outras equipes, mas é um jogo difícil, é um clássico, não consigo cravar o SG do Grêmio, mas, por exemplo, o Breno, eu acho que ele vai fazer defesas, até porque o Juventude cede muitas defesas para goleiros. Então estou apostando muito mais nisso na defesa E não ali também tô pelo lado do Vanderson Que é um lateral muito ofensivo Mas eu não consigo ver que ele ia fazer tanto desarme Nesse jogo pontuar contra os scouts é, Zagueiros Zagueiros tem boas opções para essa rodada de zagueiro, temos o trio de zaga do Corinthians, né? O Gil, o Gêmeerson e o Bruno Mendes são três zagueiros. Aí o Bruno Mendes deve jogar de lateral é, nessa rodada, ainda está em dúvida, né? Se ele vai jogar como lateral ou não aqui dentro do, do Pitaco, mas ele pode entrar como lateral ali improvisado. Os três combinados, eles têm uma média de dois exames por jogo. Então é, eu vejo que são três, três defensores muito bons para essa rodada, principalmente. O Gil e o Germerson. O Gil, se eu não me engano, é o um zagueiro com mais exame no Campeonato Paulista. É, se eu não me engano é um zagueiro com mais exames no campeonato paulista, é uma boa opção para essa rodada e aí tem outros três zagueiros bem interessantes para essa rodada, para uma dobronada pode ser o Vitor Cuesta, é um zagueiro que está pontuando com outros scouts ele e o Zé Gabriel, né os zagueiros que estão pontuando com outros scouts com finalização, com falta sofrida, com interceptação é... e o Cuesta também está ganhando, cada... tá ganhando espaço para lado esquerdo ali, é... subindo como se fosse um lateral também para o campo de ataque, então também pode Pode ser uma boa opção. Zagueiros que pontuam com outros scouts. É uma boa. E tem o Nino. O Nino, para quem não lembra, no Campeonato Brasileiro na temporada passada, tinha uma média de dois desarmes por jogo. O Fluminense tem chance desse G nessa rodada. E o Nino aparece com uma boa opção também. Não só como desarme, mas também com jogada de bola parada. Nino, zagueiro do Fluminense também pode ser uma boa opção para essa rodada. Vamos lá para Meias. Meias tem cara tem nome pra caramba para meia, hein? Tem nomes interessantes para essa rodada. O principal que eu mapeei aqui é o Gabriel Peck do Vasco, é o terceiro jogador que mais finaliza no Campeonato Carioca, já tem dois gols, é o sexto jogador é, do Carioca, o primeiro do Vasco com mais assistências para finalização, que é isso, é o cara que dá o último passo ali para um cara que finaliza para gol. Então o um cara que está criando muito é, dentro do Rio do Pitaco, o um cara que tem a melhor média né, de, de, dos meias do rei do Pitaco nos estaduais, ele é o que mais se destaca. Né, dentro do Campeonato Carioca, é, e ele também se destaca também com o desarme, então um meia que você vê que pontua com vários scouts dentro do Campeonato Carioca, o Gabriel Peck pode ser sim uma boa opção ali para uma liga é, dobronada dentro do Rio do Pitaco. Temos o Michel Araújo, também do Fluminense, é um cara que tem crescido dentro do time do Fluminense, tem voltado a ganhar minutos, é, vai enfrentar o Boa Vista, que é o um adversário que mais comete faltas no Campeonato Carioca, e a gente lembra que o Michel Araújo é um cara que pontua muito bem com fotos sofridas, com finalização, é um cara que entra na área do time adversário, também pode ser uma boa para uma dobronada para essa rodada. Temos também, deixa eu até abrir aqui o Michel Araújo, só para mostrar para vocês, na última rodada, ele fez aqui, foram quatro faltas sofridas uma final, e quatro finalizações para o gol, além de pontuar com desarme. Então, mesmo sem gol e assistência, ele fez oito pontos. E é um cara que a gente adora pescar lá numa liga dobronada é, dentro do Rio do Pitaco. E aí também tem o PP, o meia do, do Flamengo, que eu vejo que, cara, é um jogo muito bom para ele contra o Botafogo. É um cara que joga mais avançado, ajuda também na construção de jogadas. E é um cara que pontua com vários scouts. Vários scouts. então a gente vai olhar aqui rapidinho. É um cara que pontua com desarme, é um cara que pontua com foto sofrida, é um cara que está sempre finalizando de fora da área, de dentro da área, então é um cara que todo um instante ele está pontuando dentro do Fantasy Game. E sem gol e sem assistência ele está sempre fazendo 5 pontos, 6 pontos, quase 7 pontos, e um cara desse aqui, se ele faz, dá uma assistência ou faz um gol, o cara estoura na pontuação, é fácil, fácil, mais de 10 pontos toda rodada. Então o PP do Flamengo eu vejo que é uma boa opção para uma liga dobronada para essa rodada. E tem também outro com uma peia aqui, que é o Gabriel Teixeira. Mas aí, pelo que eu vi, deixa eu ver aqui. Ah, aqui o Gabriel Teixeira, ele continua como meia no Red do Pitaco. Alguém tinha comunicado para mim que ele tinha virado atacante, mas não continua como meia. O Gabriel Teixeira também é uma boa opção também para uma dobronada. Ah, mas a rodada passada ele não foi bem. Não foi bem, mas é um cara que, meu, é o um cara chuta, chuta. Chuta toda hora pro gol, é o cara que mais finaliza para gol do Fluminense é, dentro do Campeonato Carioca. Um cara que cria muita oportunidade de gol, dá muito passo para finalização. Um cara que cria muita jogada pro Fluminense. Então, um cara que se destaca muito bem. Aqui contra o Bangu, é, ele fez 2,6, mas ele levou um cartão amarelo, né? Mas é um cara que, cara, tá todo instante pontuando. Aqui você vê contra o Boa Vista, ele fez 5,4. É, na rodada seguinte contra o Flamengo, ele fez 5,8. Contra o Flamengo, sem gol, sem assistência. O cara que contou com falta de sua filha, com interceptação, com design, ele não finalizou, mas é um cara que finaliza muito pra gol. O Gabriel Teixeira é uma boa opção para uma dobronada. Você que está com uma dúvida de jogador para escalar, é um jogador interessante também para essa rodada. E aí vamos para atacantes. Ah, nem escalei aqui, né? Uma prévia de um time de dobronada. É... Eu vou de Gabriel Peck, um adversário, um jogo muito favorável para ele. Cadê aqui, Gabriel Peck? Cadê? Cadê meu Gabriel Peck? Cadê? Já escalei ele? Não, não escalei. Eu acho que ele sumiu aqui, hein? Vamos lá, colocar aqui o Gabriel Peck. Andrei do Vasco. Marquinhos Gabriel. Bruno Gomes, ele deve ter virado dúvida de última hora aqui no Rio Pitaco. Mas não tem problema a gente escalar ele mesmo assim. Cadê aqui? Ué, tô ficando doidão, velho. Cadê aqui? Macaé. Todos os jogadores. Andrei. Aqui, Gabriel Peck, estranho, tô ficando cegueta. Gabriel Peck, do Vasco, melhor jogador do Vasco nesse início de temporada, o cara que tem participado direto em as principais jogador, jogadas de ataque é, do Vasco da gama. Vou colocar aqui o Michel Araújo, um cara que também tem um jogo bem favorável para ele. Bem favorável para ele. Michel Araújo. E aí, meu terceiro meio aqui, eu vou colocar por enquanto vou colocar o PP, a minha prévia de time aqui, para uma dobronada. E aí, ataque. Ataque tem uns ótimos nomes também. Mas aí, cara, varia bastante, hein? O Pedro dispensa comentários do Pedro. Pedro fez nove finalizações no último jogo. Nove finalizações. É muita coisa, cara. É muita coisa para um atacante ele pontuar com finalização que nem ele pontuou nesse último jogo do Campeonato Carioca contra o Rezende. Foram cinco finalizações defendidas e quatro finalizações para fora. Além disso, ele deu uma assistência e um gol. Então, um cara que no clássico contra o Botafogo não tem porque deixar ele de fora. Né? Um cara que tem que ser titular do Flamengo, não sei porque ele é reserva, mas é uma ótima para essa rodada. Temos o Ferreirinha do Grêmio. Cara, o Ferreirinha, para é, mim, é o principal jogador desse Campeonato Gaúcho. Campeonato gaúcho. Ele tem 10 assistências para finalização, é o líder esquisito dentro do Campeonato Gaúcho. É um cara que está toda hora dando assistência para um atacante ou para algum companheiro dele finalizar para gol. E ele é o que tem mais disso dentro do campeonato gaúcho joga para o lado esquerdo, é o lado direito ali do Juventude, que tem cedido muito espaço, principalmente para jogadores de velocidade, tão então, Ferreirinha ali, ele vai ter um espaço imenso, se acontecer aquilo que a gente está prevendo, para ele poder explorar, é um cara de finalização, um cara de velocidade de drible, de falta sofrida, então ele vai ter um jogo bem interessante para o lado dele ali, é, na ponta esquerda ali, no lado direito, na zaga do Juventude, que cede bastante, tão Ferreirinha, o um cara de velocidade, de construção, de finalização de jogada, é um jogo bem favorável para ele nessa rodada. O clássico gaúcho é uma boa opção para essa rodada no rei do Pitaco. E aí, cara, temos outras boas opções de atacante para essa rodada, para uma dobronada, mas é, eu confesso que eu estou com um pouquinho de dificuldade para definir quem vai ser meu terceiro atacante, uma dobronada. Temos o Thales Magno, que no 1 um contra um, é, nesse campeonato carioca, ele tem vindo bem. Nesse jogo ele vai ter bastante espaço contra o Macaé, ele vai ter bastante espaço porque o Macaé, o lado direito da defesa do Macaé sai de bastante espaço, comete bastante falta, então no um contra um acho que o Thales Magno pode se destacar nessa rodada do Rei do Pitaco, e também temos o Guilherme Azevedo, atacante do Grêmio é o segundo atacante que mais finaliza para gol, só perde pro... segundo atacante que mais dá assistência para gol no Campeonato Gaúcho, só perde para o Ferreirinha então é uma boa opção, já tem gol no Campeonato Gaúcho. E aí também tem o Vitinho, né? atacante do Flamengo, também é uma boa opção para essa rodada. Mas aí tem um clássico, acho que é um clássico dele um pouquinho mais complicado para essa rodada. Eu vou colocar aqui, colocar aqui na minha prévia de time o Thales Magno, atacante do Vasco da Gama. Ele atua pelo lado esquerdo e o Gabriel Peck deve cair mais ali pelo lado direito. Então dois jogadores de lado de campo que eu vejo que devem se destacar é, nessa rodada. E o técnico aqui na minha prévia de time, eu vou colocar o Rogério Senna aqui, uma prévia de um time para uma sala dobro ou nada dentro do Rei do Pitaco. Deixa eu só salvar aqui, dobro live, minha prévia de time aqui, para uma dobro ou nada. Aqui se você quiser copiar ou então até ver aqui boas opções para essa rodada, além daquelas que a gente falou na live, está aqui uma prévia de um time de dobro ou nada para o Rei do Pitaco. Agora vamos lá para dicas. Agora dicas para uma sala grande dentro do Rei do Pitaco, hein? Vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Vamos lá então. Cara, além das dicas que eu dei aqui é, para a dobronada, temos também outras boas opções de goleiro para essa rodada. Temos o Cássio do Corinthians acho que é uma boa opção para uma uma liga grande uma liga grande aliás se você quiser fechar zagas para fechar nessa nessa rodada aqui para ligas grandes tá vamos lá acho que a zaga do Fluminense contra o Boa Vista o Boa Vista é uma das equipes que menos finaliza para gol no Campeonato Carioca é, deixa eu ver aqui eu acho que a zaga do Vasco pode ser um diferencial interessante contra o Macaé o Macaé só tem um gol marcado e foi um gol de pênalti no Campeonato Carioca acho que pode ser uma boa opção ah, outra zaga para fechar numa liga grande pode ser a zaga do Grêmio zaga do Grêmio tem tem jogado bem apesar de ter não ter tantos SGS mas pode ser uma zaga interessante é, e cara Corinthians e Mirassol é difícil eu acho que pode ser um jogo de um a um nessa rodada é difícil a gente apontar um SG é, dessas duas equipes mas goleiro aqui eu vejo o caso o caso do Corinthians pode ser uma boa até porque o Mirassol é a segunda equipe que mais finaliza para gol no campeonato carioca Pode ser uma boa opção, sim, para essa rodada. Temos o Douglas do Botafogo, que deve ser um goleiro que vai ser bastante exigido no clássico contra o Flamengo. Eu vejo que pode ser uma boa opção para essa rodada, Douglas, goleiro do Botafogo. E aí muita gente também tá perguntando nas redes sociais do Muralha, né? Eu tenho um pé atrás com o Muralha porque o Corinthians está sem o Matheus Vital, que é o cara que tem mais finalizado para gol no time do Corinthians. Então se o Muralha perde o SG, acho que vai ser muito difícil ele pontuar com defesa simples. É, nessa rodada do campeonato estaduais então eu tenho um, pé, um pouquinho de pé atrás ali contra o Muralha nessa rodada mas acho que para tiro curto, grande para essa rodada, goleiros que podem surpreender acho que é o Cássio do Corinthians e o Douglas do Botafogo acho que são os dois principais nomes ali pensando em defesa simples dentro do Rei do Pitaco é, nesse caso aqui, como eu vou botar uma prévia de time eu vou colocar aqui o Douglas Borges goleiro do Botafogo, pensando ali sempre em defesa simples. É, zagueiros, cara, zagueiros aqui tem dois nomes interessantes para quem quer diferenciar um zagueiro numa sala grande. Pode ser o Rodrigues, zagueiro do Grêmio, pode ser uma boa, principalmente nas jogadas de bola parada, eu acho que ele pode se destacar nessa rodada. E temos também o Del Pereira, Del Pereira do Flamengo, também na bola parada, pode ser um bom diferencial, e que tem pontuado bem, com desarme, tem pontuado bem com finalização nesse time do Flamengo, eu acho que ele pode surpreender nessa rodada, esses dois zagueiros, e aí para fechar uma zaga eu vou colocar aqui, minha prévia de time eu vou colocar aqui na minha prévia de time eu vou colocar, o Corinthians pode ser uma boa mas eu não confio tanto assim no SG do Corinthians é, até porque o Corinthians, o Corinthians e o Mirasol mal se prepararam para esse jogo mal se prepararam, o, se não me engano acho que foi o Mirasol acho que foi o Mirassol. Foi meio que pego de surpresa nesse jogo lá em volta redonda, né? Quando esse Mirassol vai ser lá, Mirassol foi pego de, de surpresa. nem mal se preparou para esse duelo é, no Campeonato Paulista. Então, jogo meio maluco, né? Meio maluco. Então, ah, deixa eu ver aqui uma prévia de time. Vou fechar aqui uma liga grande. Eu acho que vale a pena aqui, por exemplo, colocar os laterais aqui, Vou colocar um lateral do. Do Flamengo, Matheuzinho E vou colocar o Wanderson aí, principalmente eu pensando... Ai, caramba, tô falando errado tô Colocando aqui os laterais Mas zagueiros, deixa eu colocar aqui Tô viajando, gente, desculpa Zagueiro, vou colocar aqui Zagueiros, vou colocar aqui dupla de zaga aí eu vou colocar o Nino O Nino... É o Nino vou colocar... Não, vou colocar o Gil e o Gemerson. São dois zagueiros que estão desempenhados bem Principalmente com desarmes Acho que pode ser uma boa para essa rodada e laterais, gente, laterais temos bons nomes aqui para essa rodada. Hein? Temos o Matheusinho, que nem eu comentei, para essa rodada, é uma boa. Rodinei também, pode ser uma bem interessante para uma liga grande. Temos o Wanderson do Grêmio, ele que empata aí com o Rodinei em questão de scouts ofensivos. Então, com assistência para finalização e assistência para gol, ambos estão empatados, né? seis assistências no total. Temos o Bruno Cortes, que acho que pode ser interessante para essa rodada. Hein? Você quer fugir um pouco do Flamengo? E colocar um lateral que tem um potencial ali para pontuar também com outros scouts. Pode ser também o Bruno Cortes, é o segundo jogador com mais desarmes do Campeonato Gaúcho. E o Juventude ele ataca muito pelo lado direito, né? E ele, como um cara mais defensivo, eu acho que ele pode pontuar bem com desarme, porque ele vai cair muito no um contra um contra os pontas ali do Juventude. Então pode ser um interessante. Temos o René do Flamengo, pensando mais ali em scouts defensivos. Ele, quando no Campeonato Brasileiro na temporada passada, ele tinha uma média de dois desarmes por jogo. E temos também o Daniel Borges do Mirassol. Você quer diferenciar um pouco. É um lateral que no Campeonato Paulista já tem gol, já tem assistência, pontua bem com finalização para gol e também com desarme. Então pode ser um lateral ali interessante para você poder diferenciar é, dentro de uma sala grande do Campeonato aqui dentro do Rio do Pitaco. Nessa minha prévia eu vou colocar aqui, por exemplo, o Matheuzinho e vou colocar o Daniel Borges ali para tentar dar uma diferenciada, lembrando que isso aqui é uma prévia de um time aqui, não é um time fechado, o time fechado a gente posta lá no nosso grupo do Telegram, você que não está no grupo, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo, aqui é só uma prévia aqui mostrando as principais opções para essa rodada. Tirando os meias que a gente já comentou numa dobronada, que também podem ser utilizados aqui numa liga grande, como por exemplo o Gabriel Peck, é, como o Michel Araújo, temos também outros bons meias também para essa rodada, eu destaco dois, três nomes aqui para falar a verdade. Primeiro o Ganso, né, o meia do Fluminense, que tem se jogado bem, jogou bem na última rodada, fez gol, né? Já deu quatro passos para finalização nos últimos em três jogos disputados, tem cinco finalizações, tem pontuado também com foto sofrida. Então pega um duelo ali que eu vejo que é favorável para ele. Tem chance de pontuar bem também nessa rodada. Quem sabe aí fazer dois jogos seguidos. Pontuando bem no rei do Pitaco, o Ganso pode ser uma boa. É, outro, para diferenciar aqui, um meia do Mirassol, o Cássio Gabriel, que tem jogado muito bem, tem se destacado. Para mim, é um dos principais jogadores do Mirassol dentro do Campeonato Paulista. Destaca muito com desarmes, com finalização. É um cara que protege bem a defesa com desarmes, chega ao ataque também com finalização. Pode ser uma boa. E também o Tassiano, meia do Grêmio, um cara que tem se destacado, principalmente em jogadas de infiltração na área do time adversário. Ele pode ser um cara interessante ali para você poder diferenciar no seu time além também do Edenilson que eu vejo que é uma boa opção também para essa rodada um cara de filtração um cara que está todo rodado apontando bem com finalização pode ser uma boa também para essa rodada na minha prévia de time aqui eu vou colocar aqui na minha prévia de time uh, o Gabriel Peck eu vou colocar aqui o Ganso cadê aqui o Ganso e aí aqui na minha prévia eu vou colocar o Edenilson aqui como boas opções aí para destacar as boas opções de meia para essa rodada e aí a gente vai para o ataque né a gente vai para o ataque ali além do Pedro dispensa comentários o Pedro atacante do Flamengo temos outros bons nomes aí para a gente poder escalar além do Ferreira que eu falei bastante Principalmente uma dobronada, que é uma boa opção. Falei do Thales Magno, falei do Vitinho também, que pode ser uma boa para desafogar ali o time do Flamengo. Vai atacar pelos dois lados com o Michael e com o Vitinho. O Vitinho pode ser bastante acionado novamente nessa rodada. Fazendo aquela dupla que eu comentei na última live junto com vocês aqui. Aquela dupla do lado direito. O Mateuzinho e o Vitinho pode dar bom. Combinaram aí para um gol e uma assistência os dois. Pode ser uma boa para essa rodada. Temos o Guilherme Azevedo, atacante do Grêmio, que você quer diferenciar um pouco. O atacante do game pode ser uma boa também, é um cara de velocidade de drible, chega muito na linha de fundo, entra na, na, dentro da área do time adversário, pode ser uma boa, ele está como dúvida para essa rodada, eu vou colocar ele aqui no meu time, já para garantir ele. E aí temos alguns nomes interessantes aqui para diferenciar um pouco, você quer diferenciar, tem jogadores interessantes para essa rodada, vou até colocar aqui, aqui na dúvida para falar para vocês aqui. Temos o Caio Paulista, atacante do Fluminense, a gente indicou ele na última rodada, é, ele fez, se não me engano, 3.4 pontos na última rodada. Não fez gol, mas é um cara que se destacou bastante, que se fizesse gol teria feito fácil, fácil, mais de 10 pontos na última rodada. Aqui ele com falta sofrida, com design, mas é um cara interessante, é um cara de área, que também se movimenta, que pode ter um duelo interessante para ele nessa rodada, contra o Boa Vista, que tem uma zaga que cede muito espaço, Abre muito espaço para as equipes adversárias. Então, o Caio Paulista pode ser uma boa para essa rodada também. É, nesse duelo, você quer diferenciar o atacante do Fluminense. É, ele tem pontado bem, sem gols, sem assistência nos últimos jogos. E temos também o MT do Vasco, que virou dúvida de última hora. Ele que é meia, aqui está como atacante, mas jogou de lateral no campeonato, no, no campeonato Carioca. Na Copa do Brasil também jogou de lateral e jogou bem. Engraçado que ele jogou muito bem, mas ele é um meia de origem. Um cara muito criativo, muito habilidoso. Até anotei aqui algumas estatísticas dele. É o terceiro jogador com mais assistência para finalização do Vasco. Ele está atrás, se eu não me engano, do... Ele está atrás, se não me engano, do Gabriel Peck. E tem mais um jogador agora que eu me esqueci do Vasco. Ele só perde para eles nesse quesito jogando como lateral. E já tem quatro finalizações do Campeonato Carioca. Então, um cara bem interessante, um cara bem fora da caixa. Que eu vejo que nesse jogo, nessa próxima rodada, ele deve jogar... Como, como meia posição de origem dele, porque ele é muito criativo. E quando o, o, o técnico do Vasco colocou ele de meia, mais avançado, para poder jogar no Clássico contra o Botafogo, o time melhorou, começou a criar muitas oportunidades de gol. Ele pontou com uma finalização na trave, então, um cara bem interessante para você poder ficar de olho aqui. Ó. Ele fez 7,3 pontos, é um cara bem interessante. Nas outras duas rodadas ele jogou fora de posição, mas ele se destacou porque jogou bem, não comprometeu, mas a tendência aqui é nesse jogo contra o Macaé, ele joga ali mais avançado, ali na posição de origem dele mesmo, o MT atacante do Vasco, vou colocar ele aqui na prévia do meu time, é só um rascunho aqui, é, de boas opções para você poder escalar nessa rodada dentro do Rei do Pitaco. Beleza, então aqui dei algumas dicas, não passei um time pronto, mas passei algumas indicações para vocês de boas opções para essa rodada. Os ataques favoritos para essa rodada, claro, é, eu vejo que é o Flamengo, pelo volume de jogo que ele sempre cria toda a jogada. O Grêmio também se destaca bastante nesse quesito, então acho que o Flamengo e Grêmio são boas opções disparadas para essa rodada. Ali um pouquinho mais abaixo eu vejo que o Fluminense é uma boa opção, o Vasco também empatados. E aí junto com o Inter também, e um pouco mais abaixo ali, que é um jogo um, jogo um pouco mais difícil, eu vejo que a é Corinthians e Mirassol estão com um cara de um 0x0, 0, com um 1 1x1, então acho que dá um jogo um pouquinho mais difícil para a gente poder olhar, até porque essas equipes mal treinaram, para esse jogo dessa próxima rodada do Campeonato Paulista, beleza? Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal, ativa o sininho, a gente está sempre subindo vídeo de dicas, notícias de cartão FC, notícias de rede do Pitaco. Então, fica, fica, fica esperto. Porque nessa próxima semana a gente vai começar a subir vários vídeos de novidades que estão surgindo nos Fantasy Games pensando já no Campeonato Brasileiro. Você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, siga-nos siga também nas outras redes sociais, o link está aqui na descrição do vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, também deixa seu comentário aqui, é muito importante pra gente comentar, para gente entender se vocês estão gostando desse formato de vídeo ou não beleza? Tamo junto galera, boa sorte a todos nessa próxima rodada do Rio do Pitaco nos estaduais, tamo junto e fique esperto que ó, tem novidades nas próximas semanas para todos nós no Cartola FC e no Rio do Pitaco fechou? Tamo junto, forte abraço é nóis, tamo junto